Muito boa noite, gente. Estamos iniciando mais uma live e, como sempre, quero pedir aí né, que vocês possam, se possível, se identificar de onde você está acompanhando, qual a sua cidade, estado ou até mesmo país, né? se você estiver aí nos acompanhando de fora do Brasil. Né. A gente também sempre encoraja é, é, que vocês possam compartilhar testemunhos. E o orvalho.com, como o Ministério de Ensino, tem abençoado a sua vida. Eu costumo dizer sempre, a glória a gente transfere toda a Deus. O encorajamento para seguir trabalhando é nosso. Mas o propósito desses testemunhos, né, não é nem para que a gente, é, como o Ministério tenha o feedback, mas para que as outras pessoas também possam ser encorajadas. Né? Se você também puder, compartilhe esse link com o maior número de pessoas. Né? Eu acredito que esse assunto, nós vamos falar hoje, é, mais uma vez, sobre margem, mas especificamente sobre margem financeira, Estou aqui com Marciano Hortêncio, né, Marciano Hortêncio é um amigo de muitos anos, a gente já está aí quase duas décadas caminhando junto, eu comecei Alcance Curitiba na casa dele, e desde dezembro de 2018, ele assumiu o pastorado da igreja, hoje eu estou mais na supervisão dessa e de outras é, é, alcances, Marciano além de um grande amigo, é um discípulo direto, né, e uma das pessoas que fala assim com muita graça nessa área de finanças. Eu tenho discipulado ele nessas quase duas décadas, mas eu digo que nesse assunto né, administrativo, financeiro, eu realmente aprendi muito mais do que é, é, ensinei ou compartilhei. Acho que ajudei mais na parte de fidelidade ao senhor, e o Marciano, além da bagagem né, da, da, da vida empresarial, antes do, do, do pastorado, é, eu acredito que ele tem, de fato, uma, uma graça, um dom de Deus na vida dele, eu tenho certeza que esse assunto vai abençoar vocês. Uma estatística assustadora para mim, Marciano, desde o início do ministério, é que mais de 50% dos motivos de divórcio é, é, normalmente são, estão relacionados com questões financeiras. Então, assim, além da parte espiritual, né, que nós sabemos que é sério e importante, é, é, uma vida desregrada financeiramente ela tem trazido muito dano. Então, a gente quer encorajar você, né, compartilhe com outras pessoas, eu creio que essa conversa vai ser muito produtiva. Antes do Marciano é, falar, a gente tem destacado aqui, é, já ao longo do mês de agosto e agora nesse começo de setembro, o livro Margem. Foi escrito pelo Richard Swenson, um médico cristão, né? o subtítulo enfatiza aí, restaurando as reservas emocionais, físicas, financeiras e de tempo em uma vida sobrecarregada. Né? O propósito dessas lives tem sido encorajar principalmente a aquisição do livro, é, porque porque ele tem uma mensagem que eu acredito que ela não é só necessária, ela é importantíssima, ela é urgente, e eu gostaria de ler um texto né, que talvez exemplifique ou resuma a ideia do, do livro. Está em Levítico 19, versículos 9 e 10, quando a Bíblia diz assim, quando você fizer a colheita da sua terra, não colha totalmente o canto do seu campo, nem volte para recolher as espigas caídas, não seja rigoroso demais ao fazer a colheita da sua vinha, nem volte para recolher as uvas que tiverem caído no chão. Deixe-as para os pobres e estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Né? Num outro é, é, é, texto bíblico, é, no, no, no próprio livro de Levítico, no, no, no capítulo 23, no verso 22, Deus enfatiza né, que quem se beneficiaria dessa colheita seriam também os pobres, os estrangeiros, o órfão, a viúva. Ou seja, essa ideia de deixar margem na colheita é porque havia necessidade, né? E as necessidades sempre irão aparecer, né? Ainda que não fosse o dono do campo que tivesse uma necessidade, Deus está dizendo, olha, existem pessoas com necessidade e essa borda, essa margem não deve ser colhida. O autor, o médico cristão, e eu, eu tenho brincado quando apresento o crente daqueles raiz mesmo, dedicado ao Senhor, que leva a sério os princípios da palavra, ele escreve na perspectiva e na macrovisão, cristã, né? mas o livro não é construído em cima de versículos, com certeza vai ter estações, você percebe o pensamento, a linha, o posicionamento, mas ele escreve como alguém que por muitas décadas exerceu a medicina, lecionou a medicina, mas nos últimos anos tem se dedicado à pesquisa, ele tem se tornado que os gringos chamam de um futurista, alguém que fica avaliando para onde estamos indo. Né? E a mensagem do livro é muito forte. Ele mostra que essa falta de margem né, de reserva emocional, física, questão de vida saudável, de tempo e financeira, está trazendo um prejuízo emocional gigantesco, sem contar as outras áreas. Então, a gente já teve algumas conversas aqui sobre margem, e hoje né, o pastor Marciano veio para falar principalmente dessa questão da margem financeira. Marciano, eu vou passar a bola aqui para você falar, mas hoje eu quero dizer que... Como o foco, a gente vai trabalhar finanças, nós vamos divulgar também o curso do Marciano que nós disponibilizamos na Escola Orvalho. Né? Nós temos um curso na área de finanças que eu gravei intitulado em, em, Uma Questão de Honra, que ele fala de fidelidade. Mas o Marciano escreveu um, é, é, gravou um curso sobre administração financeira. E eu já considero esse assunto tão importante que disponibilizei isso na nossa escola no formato de curso e quero recomendar, né, está aparecendo aí tanto o link que você pode acessar, escola.ovale.com, ou se você não estiver assistindo no celular, quiser fazer uso do QR Code aí, é só mirar a, a, a câmera e vai te direcionar para lá. Nós vamos disponibilizar aí nos comentários um cupom, que se você usar hoje, né, nessa quinta-feira, 2 de setembro, até às 11h59, para não dizer meia-noite, você vai ter um desconto. Né? O cupom está sendo destacado aí, é margem financeira, escrito tudo em caixa alta, letra maiúscula. Tá? E, ao longo do caminho, nós vamos falar de um outro livro publicado pelo Orvalho. Né? Prosperar é uma decisão. Ferramentas para você administrar suas finanças e prosperar. Isso foi escrito pelo Ander Hummel, que cuida do nosso Ministério com Empreendedores. Mas, Sendo, que alegria te receber. Eu falei bastante no início para é, tentar já passar a bola e deixar você falar o máximo que puder sobre o assunto. Bora lá. Obrigado, é, Luciano, pelo convite para a gente poder bater esse bate-papo, falar sobre margem financeira. É, quero dar um, um oi para todo mundo que está nos acompanhando. É, realmente, esse assunto, Luciano, ele é um assunto muito delicado para a gente conversar e muito importante também para se falar. Porque como você iniciou falando, mais de 50% dos divórcios hoje acabam acontece é, é, acontecendo porque o casal ali, a família, teve um problema na área financeira. E o que eu sempre gosto de começar dizendo falando sobre finanças? É um assunto que eu gosto de falar muito, pela própria minha história, e para você que talvez já queira ficar curioso de conhecer um pouco a minha história, de como eu consegui vencer isso, né essa a área financeira. Tem aí o curso que nós, o Luciano acabou de falar, a gente colocou aí um voucher para você também, com desconto, para você ter acesso ali, são é, 10 aulas que nós temos ali, é, sobre administração financeira, e um, algo importante para a gente falar sobre dinheiro, sobre finanças. Primeiro que o dinheiro, ele, é, é, ele pode ser uma benção ou uma maldição na vida da pessoa. Né? Assim como a internet, a internet ela pode ser uma benção na vida da pessoa, como pode ser uma maldição. porque Agora, vai tudo como você administra, como você é, é, lida com isso, como você é, utiliza a internet, como você utiliza o dinheiro também. Outro, é, é, outro, um, outro mito que as pessoas falam, ah, mas o dinheiro é do diabo, ah, o dinheiro é maldito, ah, o dinheiro que traz confusão, o dinheiro que traz guerra. Olha só, deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia não condena ninguém ter dinheiro. A Bíblia condena que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, esse é um grande erro, sim, que muitos crentes acabam cometendo, muitas pessoas acabam cometendo, colocando o coração, tendo amor ao dinheiro, mas não há pecado nenhum e não há erro nenhum em você ter dinheiro, muito pelo contrário, que você tenha muito, mas muito dinheiro, seja muito próspero, muito abençoado, porque você sendo próspero, você vai poder abençoar a vida é, de muitas outras pessoas, e né? Eu porque... li, desculpe interromper um pouquinho, eu li uma, uma frase muito interessante uma vez, que dizia, errado não é o crente ter dinheiro, errado é o dinheiro ter, ter o crente. O crente. Né? Porque uma definição antiga de avareza é que o avarento não possui as coisas, são as coisas que o possuem. E, e, e isso que você falou, eu acho que você deu o um nome certo, é um mito. Né? Porque assim, eu vejo gente que, que, que tem medo do dinheiro como se ele fosse algo ruim. Agora, se o coração em relação a ele for errado, a coisa vai estar tá balançada. O Salmo 62,10 diz: se as vossas riquezas aumentam, não ponha nelas o coração. Então o problema não é aumentar a riqueza ou o patrimônio, é que isso não enche o coração. E, é uma, e o coração? O maior concorrente de Deus no coração do homem é o dinheiro. A é. única coisa chamada de um senhor, concorrendo com o senhor, e o de Deus de forma direta na escritura, foi a, a questão das riquezas. Porque o, o dinheiro ele pode se tornar um Deus na vida da pessoa. Agora, quando você consegue entender que o dinheiro ele é um péssimo patrão, mas um ótimo servo, né? Aí você começa a entender e você vai começar a, a entender como administrar todo o dinheiro, todo o recurso que vem na sua mão. E falando sobre a margem né, é, é, financeira, é importante a gente entender algo, é, pastor Luciano, que o dinheiro ele tem um propósito. O primeiro propósito do dinheiro, ele toca a sua vida, supra as suas necessidades, você paga a sua conta de água, luz, é, aluguel, seus compromissos. O segundo propósito do dinheiro ele toca a casa de Deus, você devolve a parte que pertence ao Senhor, através do dízimo, oferta, contribuição, é, dos projetos que você participa ali, da sua igreja, área social. O terceiro propósito do dinheiro, ele toca a vida de pessoas. Tudo que Deus coloca na minha mão, a primeira coisa que eu pergunto, Senhor, qual o propósito disso? Eu sei que o primeiro é tocar a minha vida, abençoar, me abençoar é, com o, o meu recurso provisão, ali, né? uma provisão para aquele momento. Segundo, a casa de Deus. E terceiro, vida de pessoas. Esse é um segredo, que é, a gente precisa ter, é, aplicar isso nas nossas vidas. Mas falando aqui sobre finanças, hoje o que nos preocupa muito, até como pastores, é, eu gosto muito de uma, uma frase do Billy Graham. O Billy Graham diz assim, que quando uma pessoa ela adquire a atitude correta sobre a vida financeira, né, quando ela começa a endireitar essa área na sua vida, ele praticamente endireita todas as outras áreas também. E nós, como pastores, normalmente, quando vamos dar um, fazer um atendimento, às vezes a pessoa marca conosco um horário, olha, eu quero conversar sobre casamento, família, ministério. E nós vamos conversar com essa pessoa, ela está pedindo algum conselho, alguma direção. Normalmente, quando uma área da sua vida está desregulada, você vai no assunto finanças, também está desregulado. É realmente as finanças, está complicada, está apertado, está devendo. Por quê? Eu creio muito nesse, é, é, nisso que o Billy Graham falava. Quando você adquire a atitude correta de administrar bem as finanças e você consegue consertar as finanças na sua vida, outras áreas também da sua vida, elas vão caminhar bem e você vai endireitar. É, às vezes algumas, algumas pessoas ficam desconfortáveis quando a gente começa a ensinar é, é, nessa área financeira. Independente se for contribuição, administração, é, eu vejo muita gente fica é desconfortável quase como na, na, naquele mito de que o dinheiro seja ruim em si mesmo, mas é, a gente tem que lembrar Howard Dayton, do Ministério Crow, afirma no livro, é, é, é, livro dele, O Seu Dinheiro, que se você juntar todos os versículos da Bíblia sobre fé e oração, que são dois assuntos importantíssimos, né, se juntar esses dois assuntos, você vai ter cerca de 500 versículos mas sobre bens, riquezas e dinheiro ele aponta que são 2.084. Uma outra fonte fala de 2.350 versículos sobre bens, riquezas e dinheiro, se você tomar inferências né, indiretas, implícitas também. Em quase metade das parábolas de Jesus, ele tocou no assunto. Então, assim, a gente não pode simplesmente olhar né, e dizer, não que Deus deu importância ao dinheiro, Deus deu importância ao cuidado que nós devemos ter em relacionar de forma correta. Sem envolver o coração, mas o conceito bíblico de boa mordomia, inclusive, é muito ensinado por Jesus. E às vezes eu, eu percebo, Marciano, eu já fui vítima disso, que as pessoas acham que se você tem fé, você não pode ter uma vida de precaução. Né? É, esses dias eu vi uma conversa de, um, de uma pessoa que estava reclamando das igrejas tomando as medidas de prevenção do Covid. Vocês não têm fé? Aí o cara falou para ele: eu quero saber se é desse seu carro destrancado na rua. Não faz seguro do carro. É, aí outro falou, não, como? ele não mexeu nem no seguro. Ele falou, você deixa de trancar? Ah, claro que não. Ele falou, então você não tem fé? né? Aí o camarada começou a rir, porque assim, ele citou tudo o que ele estava falando. Né? A, a Bíblia nos ensina cuidados práticos em todas as áreas, mesmo na área de segurança. Deuteronômio 22.8 disse, se construir um terraço, tem que colocar um parapeito, né? porque senão a pessoa iria se tornar culpada do sangue se uma pessoa caísse de lá e morresse. É, é, é, então, acidentes, eles podem ser é, é, evitados com prevenção. E as pessoas acham que na área financeira, é, é, é, talvez seja uma exceção. Né? Eu, eu gosto de dizer que o imprevisto, ele é a coisa mais prevista nas finanças. A gente só, só chama ele de imprevisto porque a gente não sabe qual vai ser. Se é a geladeira que quebra, se é o carro, se é um gasto com farmácia, né? mas que vão surgir situações que a gente espera, é fato. Né? Então, Jesus não havia de planejamento, como lá é, é, em Lucas 14, 28, ele vai construir a torre, tem que sentar, calcular quanto custa, ver se pode chegar lá. Então, eu acho que tem algumas coisas que a gente poderia falar aqui, Marcelo, desde a, da importância de um planejamento, mas é, é uma coisa importante também que você me ajudou a entender é que da mesma fé, forma como eu aplicava a fé para Deus me socorrer quando eu não tinha margem, né? você começou a falar, cara, você pode crer para gerar marcha. Uhum. E, e, e ter tranquilidade. Então, já faz pelo menos 15 anos que eu tomei a decisão firme, a menos que Deus me mande fazer uma loucura ofertando aí, é, é, é, seria exceção, mas assim, eu não gasto tudo que eu ganho, eu sempre estou poupando, eu sempre estou guardando. E não, não guardo só para mim, às vezes a margem é para um projeto de Deus que vai surgir lá na frente, é para a necessidade de outra pessoa que eu quero abençoar, né? mas assim, ter margem gera uma tranquilidade, a verdade é que o estresse desapareceu e muito depois disso. Então eu eu, eu eu queria ver se a gente pudesse mexer por aí. Você constrói como como quiser chegar lá, mas tanto a importância da administração como também o que a gente quer levar as pessoas a entender ter margem, né? Porque a maioria fala assim, ah, mas não sobra, <risos> né? E se não sobra, o que não consegue ter uma boa administração, exatamente. gasta tudo que ganha, vive fora do padrão. É, e nós temos aqui é, é, ensinos bíblicos, né? O próprio José quando que para nós um exemplo de administrador, o que, que ele fez ali quando ele estava administrando é, é, o Egito? Ele guardou 20% de tudo aquilo que eles arrecadavam. Quinta é a parte, quinta parte. 20%. E isso é bíblico. Agora, eu sei, talvez falar para você assim, olha, você precisa amanhã começar a guardar 20% do que você ganha. Fala, tá louco. É, não vira falando? de uma vez. Eu ouvi o pastor Arão Xavier, do Ministério Prospera, anos atrás, falar sobre isso. Eu falei, cara, não dá... Vai uhum. virar essa chave da noite pudida, ele falou: você não precisa virar de uma vez, mas você precisa iniciar exatamente, então, eu, vai eu, guardar 2%, 3%, 5%, vai criar um plano. Eu falo que é, é assim não não, não não não interprete mal o que eu vou falar aqui, mas assim, eu falo que guardar dinheiro é muito como, parecido com uma oração. Você vai falar para uma pessoa, você tem que orar uma hora por dia, todo dia, fazer um devocional. O que orar uma hora por dia? Eu não tenho como, eu não tenho tempo, eu não tenho nem o que orar. Então eu digo assim: começa orando cinco minutos por dia, devocional cinco minutos, depois você vai para 10%, para 15%, meia hora. Daqui um tempo você está orando uma hora por dia, porque você cria o quê? O hábito. Guardar dinheiro também é da mesma forma. não vai conseguir guardar 20%, porque talvez você já está com o seu orçamento estourado, talvez você já está no vermelho, talvez você está devendo, está tá com dívidas. Então, conselho que eu dou. A primeira coisa que você precisa fazer é criar a disciplina de guardar dinheiro. Então vamos lá, não consegue guardar 20%? Pega 50 reais, 80 reais, 100, reais, 2%, 3% do que você ganha. E cria o que há é disciplina de guardar dinheiro. Mas eu quero dar alguns conselhos aqui, porque, Luciano, é, quando a gente fala, já estamos falando em guardar dinheiro, já estamos chegando num ponto, porque normalmente quando fala em assim, guardar dinheiro, é porque você tem um bom um orçamento. É, bem ajustado. É, a maioria não consegue nem pagar, pagar as, as dívidas e tá com a, com a bola de neve aumentando lá, né? E não faz parte da nossa cultura guardar dinheiro. A velha e, e, poupança não se fala mais nela, né? O porquinho não se fala mais nele, né? É, de guardar dinheiro. Não faz parte da nossa cultura. Eu lembro que, eu acho que foi em 2010, que nós tivemos no Japão numa viagem, eu, você, o pastor 2010. Jamal e o Deima, nós quatro, fomos pro Japão. E eu lembro que eu estava conversando com uma família lá no Japão, perguntando como que era a administração financeira deles, como que era a cultura né, japonesa, e ele disse assim, olha, aqui é comum, todo cidadão guarda 25% do que ganha. Eu falei, o quê? 25%, todo cidadão aqui é, guarda 25% do que ganha. E realmente, isso vem de uma questão cultural. Não faz parte da nossa cultura guardar dinheiro, ter essa margem. E é essa margem... Que quando você tem ela, né? Esses 20%, ou essa margem, essa reserva, é isso que, que vai te salvar no momento que você perdeu o emprego, no momento que você teve ali algum contratempo, alguma doença, ou alguma situação que aí você aperta as suas finanças, você então vai para essa reserva, para essa margem, você retira daquele valor ali é, para você cobrir as suas contas para não entrar no cheque especial, limite, de banco, empréstimos, que aí você abre uma outra porta, um outro abismo, e a Bíblia fala o quê? Que um abismo chama outro abismo. Não adianta, se você tem dois aluguéis atrasado hoje, você achar que o mês que vem você vai pagar três aluguéis, você não vai pagar. Você já não conseguiu para você tá mentindo é para você mesmo, e eu sei porque eu vivi isso na minha vida. Você conhece a minha história, você isso, sabe disso. Eu ia te pedir para falar, porque é. às vezes a, as pessoas acham que alguém chega falando tudo que você fala hoje, porque para ele tudo sempre deu certo. É não não foi assim, né? Eu é, ainda já saindo do deserto, do deserto, né? E, e eu, eu, eu conto que o que acontece, né? Comigo, eu comecei muito cedo, né? Empresário, jovem ainda, mas cedo já quebrei minha empresa faliu, trabalhava com confecção e eu fiquei totalmente endividado. Depois de ficar endividado, comecei a orar, buscar a Deus, é, para que o Senhor me abençoasse, me prosperasse. Mas até que eu tive um encontro com Deus, onde Ele falou assim, eu não posso fazer isso por você. E sabe, para mim foi um choque, porque eu via tantas pessoas falando, Deus me abençoou, Deus fez isso, Deus fez aquilo outro, Eu falava, e eu ouvia a voz de Deus falando claramente, eu não posso fazer isso por você. E aí eu lembro que naquele dia foi num culto, é, eu perguntei, Deus, o que, que você não pode, por que, que o senhor não pode fazer isso por mim? E ele disse, porque você é um mau mordomo. Tudo que eu coloco na sua mão é você é como um saquel furado, você põe a perder. E realmente eu era alguém que tudo que Deus colocava nas minhas mãos era dessa forma. Eu perdia, fiz investimentos errados, comprei coisas erradas, é, não era um bom administrador. Mas eu lembro que eu orei aquele dia num culto e falei assim: Deus me dá mais uma chance me dá mais uma chance que eu vou reverter esse quadro da minha vida. Eu, da mesma forma, eu, eu falo que eu sempre é, esperei uma resposta naquele momento, Deus falar comigo, não, eu vou te dar uma segunda chance, porque nós temos um Deus de misericórdia que sempre está nos dando mais uma chance. Mas naquele dia não veio uma palavra de Deus dizendo assim, é, uma convicção, eu estou te dando uma segunda chance, porém eu me dei a, a segunda chance, eu levantei, daquele lugar onde eu estava, eu saí daquele, da igreja aquele dia e disse assim, eu vou mudar o meu estilo de vida. Eu lembro que eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma relação de todas as minhas dívidas. Peguei um papel, uma caneta, eu fui escrevendo tudo que eu, que eu, para quem eu devia, banco, cartão de crédito, pessoas, e assim, até que... aquele dias você não tinha nenhum controle disso. Não tinha controle nenhum, porque 99,9% das pessoas que vem buscar conselhos financeiros, e você pergunta quanto você deve, e ela diz assim, ah, eu devo, por exemplo, 10 mil. Pode ter certeza que é 15 ou 20. 99,9% das pessoas nunca sabem quanto deve, e muitos não sabem nem para quem deve. E sem contar que esquecem que muitas dessas dívidas ainda estão gerando juros. Né? Então, assim, eu já vi gente que até fez a relação, não é 20, só que depois de tanto tempo estava em quase 30 porque assim era juros de cartão de crédito de cheque especial e o, e o bolo não para de aumentar seguindo, o que eu fiz Luciano, para ter essa margem porque vamos lá, nós estamos falando sobre margem financeira, você fala assim eu não tenho, mas você pode ter talvez não é o teu estágio atual agora, mas pode ser daqui a um tempo Por quê? não vai ser amanhã também, correndo mas não. é o que pode ser construído e detalhe, é, você só é hoje o que você produziu alguns anos atrás agora você vai ser daqui dois anos três anos cinco anos o que você começar a fazer hoje então o que eu fiz né eu lembro que eu voltei fui lá com a listinha de todas as minhas dívidas para que eu devia e na hora ah tem fulano tem ciclano tem o mercadinho de vez tem em a quando padaria, ainda voltava a atualizar a lista depois, é, tem né? a padaria tem a farmácia tem o mercadinho tem, enfim né a lojinha ali então fiz uma lista de tudo com a lista na mão aí sim eu me deparei com a minha realidade qual era a realidade? Eu tenho tanto de dívida e o quanto eu ganho? Meu salário, eu tinha um salário, a Adriana tinha o um salário dela, naquele momento eu havia perdido né, a, a, o, o trabalho, o emprego que eu tinha, que eu trabalhava na área da confecção ali, eu era um representante, então, tive que me relocar ao mercado de trabalho, enfim, peguei o quanto eu estava ganhando. Quando eu olhei o quanto eu ganhava e quanto eu devia, eu falei, bom, não vou conseguir, naturalmente, não tem como você fazer isso. Então, o que, que eu peguei? Peguei, comecei a ajustar todo o meu orçamento. Dentro daquelas dívidas, agora eu fui para o meu orçamento. Porque, infelizmente. As pessoas que o jeito de resolver é ganhar mais. Não necessariamente, porque você vai, às vezes, ganhar mais. E sabe o que, que acontece? Você vai gastar mais. Começou a ganhar mais, você troca o carro. Começou a ganhar mais, você troca a casa. Começou a ganhar mais, você já troca o teu, teu aparelho, teu, o, o, o teu telefone, o computador. E sabe o que acontece? As dívidas só vão aumentando. E o princípio. Para você pagar uma dívida de 10 mil, 100 mil, 1 milhão e 10 milhões, o princípio é o mesmo. Não, o princípio é o mesmo. Os valores são diferentes. O princípio para você pagar uma dívida de 10 mil, 100 mil, 1 milhão e 10 milhões, o princípio é o mesmo. Então vamos lá. Peguei e é, comecei o quê? A ver o quanto eu, eu o meu orçamento familiar. Olha, 70% das famílias não possuem orçamento, Luciano. E não sabe o que gasta onde. Não sabe onde gasta. E aí, é, assim, pergunta que eu mais ouço, né? Ou as pessoas, eu não sei onde vai o meu dinheiro. Sabe por que não sabe onde vai o dinheiro? Porque não anota, não escreve, não tem ali é, é, um caderninho para você anotar. Então, assim, eu comecei naquele momento a anotar tudo. Porque foi o texto que você leu de Lucas é, 14. 14, né? Vai construir uma torre, senta primeiro para calcular, para ver se você tem meios, okay? para concluir é, a, a, a, aquilo. Então, vamos lá, peguei lá quanto é o meu aluguel, quanto eu gasto de água, luz. E aí, dentro disso, olha o que aconteceu. Eu percebi, bom, tudo que eu ganho, eu já estou gastando. Quer dizer que essas dívidas vão ficar o quê? Aumentando. Aumentando. Então, precisei cortar dentro do meu orçamento, em algumas coisas, para o quê? Para ter a margem. Cortando dentro do meu, do, do meu orçamento, aí eu, eu, eu comecei a ter uma margem, uma sobra. Essa sobra, o que eu comecei a, fo a focar nela, pagando as dívidas. Algumas pessoas perguntam para mim... Eu conheci nessa fase final, você estava arrumando as coisas, mas eu lembro assim, você não comia fora de jeito, de nenhum, jeito nenhum, de jeito nenhum, quer dizer não, eu tenho que, que pagar as coisas, eu não posso viver um padrão diferente e tal, e... Eu, eu, eu me lembro que depois, assim, é, é, é, me lembro do dia que você me mostrou o último cheque que faltava recolher, né? que, que aquilo foi, foi algo que foi celebrado. Então, depois, e, e, e, e também com o seu posicionamento sério, você não só resolveu a dívida, mas também começou a, a, a prosperar. Né? Então, depois, com calma, o... o, o o próprio padrão de vida, o orçamento, ele foi mudando muito lentamente. Né? Eu lembro que às vezes até te dizia, meu amigo, você, você já não está naquele modo. Aí você dizia assim, mas eu vou devagarzinho. E isso é importante, porque aquilo me ensinou, é muito naquele momento, sabe? É, é, é... irmãos estão nos ouvindo, é, nos assistindo também. É, foi muito importante, porque quando eu criei aquela disciplina, de ter o orçamento, saber o quanto eu ganho, quanto eu gasto agora, eu comecei a pagar as minhas dívidas. Detalhe também importante, é, Luciano, eu comecei a pagar as dívidas menores. Porque, normalmente, quando as pessoas têm dívidas, elas fazem essa relação... Estou desesperada. Elas ficam Meu Deus, o que eu vou fazer? Calma. Eu comecei pelas pequenas. Foi dessa forma que eu comecei. Eu não tenho como falar, nessa, na live, tudo sobre é, como sair das dívidas. curso inteiro, que de vez em quando vai aparecer aí, né? É, é, como agora está aí na tela, e eu quero muito encorajar vocês. Nós estamos falando do livro Margem, queremos que leia, mas sim, se a sua preocupação hoje é especificamente a questão financeira, né, vá primeiro nesse curso, é, é, como disse, são muitas aulas que vão ajudar vocês. Mas é, é, vamos lá, dê o um mínimo para quem não pode fazer o curso ou para interessar quem pode e precisa. Dentro desse aspecto, quando eu comecei a pagar aquelas dívidas, as menores que eu tinha ali, sabe o que aconteceu? Aquilo começou a dar ânimo, opa, posso vencer, foi mais uma, Consegui. foi mais uma, e as maiores eu tive que deixar por último, né? mas eu comecei a pagar as menores ali. E agora, uma coisa muito importante, para quem, talvez, é você que está passando por dívida, ou você que, por exemplo, conhece alguém que está passando por dívida, dessatisfação para as pessoas que você está devendo, porque isso é um outro grande problema. O telefone, eu lembro quando tocava, dava um desespero, né? E pensa como que você consegue trabalhar com dívida? Você não consegue. Você vendedor, se você tem dívida, se você está com cheque especial no vermelho, recebendo cobrança do banco, do cartão de crédito, você não consegue pensar em produção. Você não consegue pensar no seu trabalho. Então Antes de isso acontecer, as pessoas começaram a ligar para você, sabe o que, é que você faz? Faz você, sai na frente, com a listinha na mão, liga, olha, devo para você, eu vou lhe pagar, estou me organizando financeiramente, vai chegar o tempo, eu vou lhe pagar, não sei quando, quanto tempo isso ainda vai demorar, mas dá uma satisfação. né? Ou Como... várias, né? se tiver. Ou problema. várias, né? e comecei a dar satisfação ali, o André Rúmel no livro Prosperar, uma decisão que... É, tem no, no orvalho.com, ele fala sobre isso, né? Ele tem uma história também como essa nossa, e ele... É, o que, que ele fez? Ele, ele pegou e, e é, conta né que ele ligava para as pessoas, que ele é, dava satisfação para elas, e isso é importante. Eu também fiz muito isso na minha, é, na, no meu tempo, que eu estava saindo das minhas dívidas, dando satisfação a elas. Enfim, com o passar dos anos, né? Foi lá, mais um, mais um, mais um. Aquilo foi criando ânimo, né? Em algum momento também, sabe o que eu precisei fazer, Luciano? Vender alguma coisa. Porque nessa hora, você precisa de receita. Não tem como você... A, a, com, só com o que eu ganhava, eu pensava assim, poxa, vai muito tempo. Então, olhei na minha casa aquilo que estava sobrando, aquilo que é, é, a, eu poderia... Naquele momento, E às vezes você tem que vender um carro talvez tenha que vender sua moto, talvez você tenha dois carros, vende um, talvez o carro que você tem se diminui o padrão que você tem também, a casa que você mora, enfim, alguma coisa se ainda tiver um financiamento. né? Porque às vezes é para gerar liquidez, pagar outras contas, às vezes é só para diminuir é, é uma dívida que não permite pagar as outras. Mar Marciano, eu vou, vou interromper seu raciocínio só um pouquinho, você acabou de mencionar o livro do André, que eu tinha falado antes, para esperar uma decisão, a gente fez para a live de hoje um combo, um livro margem, né? E também o Prosperar uma Decisão. Tá aí no, no, no rodapé, é, tá saindo praticamente os dois livros pelo preço de um, né? Na verdade, se considerar o preço de capa do livro margem, os dois estão saindo até abaixo do, do, do valor de capa, é que normalmente a gente também tem divulgado isso abaixo como uma forma de, de, de encorajar as pessoas. Então, é, vou, vou encorajar vocês, né? O combo margem e. O, o, o curso sobre administração financeira, eu acredito que são ferramentas importantíssimas. Né? É, você checando os, os, os preços, por exemplo, o curso que já é barato. Eu, honestamente, pode até ter, mas não conheço é, é, nenhum ministério que disponibilize os cursos de uma forma tão é, é, acessível. Mas, ainda assim, nós estamos dando um desconto se você usar aquele cupom que está no comentário, nos comentários. Margem financeira. Né? Caixa alta, letra maiúscula, mas esse cupom só é válido né? hoje até a meia-noite. Então, é para quem está mesmo assistindo a live. Infelizmente, quem chegar depois, por meio da gravação, vai ser enriquecido. Ainda pode ter algo muito acessível, mas não vai ter o mesmo desconto. É, é, você estava falando de vender um patrimônio. Então, muitas vezes... nós ah, bem. Um então. bem o que acontece. Eu precisei, na época, desfazer de coisas. Por quê? Porque o foco era pagar as dívidas. Olha, eu penso comigo o seguinte. E, e tem mais um detalhe, Luciano, que aconteceu comigo nessa época também, e pode ter acontecido muitas vezes. Nós ficamos orando e falando assim, Deus, abençoa. Deus me abençoa no meu trabalho. Deus abençoa eu pagar essas dívidas. Deus me abençoa a quitar essas dívidas. Mas sabe o que acontece? Aí a pessoa liga para você. Estava falando daquela parte né, de dar satisfação. Você, ela liga para você, você não atende. Você fala para o filho, fala que eu não estou. Você mente dizendo, eu já tô com o dinheiro, eu vou levar, eu vou pagar. Você está aí mentindo. E eu lembro que uma vez, é, uma pessoa falou assim, pastor, uma a pessoa me ligou para me cobrar, e eu disse para ela, pela fé, eu já tô com o dinheiro na minha mão, pela fé, eu vou te pagar. Eu falei, isso não é fé, isso é mentira. Não é fé. Por quê? A fé se usa com Deus, não para a pessoa. Mas não para a pessoa. Porque você já falou para ela que... Ela, Tá, que você está com o dinheiro, ela está esperando o dinheiro. Então, o que, que você diz? Olha, eu não tenho condição de te pagar agora, nesse momento. Eu estou sem recurso. Por quê? Se você mente, Deus sai da cena e o diabo entra. Quem que é o pai da mentira? O diabo. E eu peço o diabo pegar muitas pessoas aonde? Na mentira. Mente que está com o dinheiro, mente que resolveu. Por que, que casais, muitas vezes, nós iniciamos falando isso, divórcio no casamento, situação financeira... O casal, um mente para o outro. A esposa esconde do marido. Quanto ganha, o marido não fala. Quanto ganha para a esposa, mentira. E quem mente em, em, em, é, é, em situações assim, vai, vai mentir também em outras. Então, vamos lá. Primeira coisa, deu satisfação? porque Quando alguém ligar para você, você não vai ter mais medo do telefone. Você vai atender, você não vai mentir. Você vai dizer, eu oh, não tenho dinheiro para me pagar. Né? Calma, vai chegar o seu tempo. Eu estou fazendo um planejamento da minha vida quando eu comecei a me libertar de todas essas dívidas, eu continuei com aquele meu padrão de vida ainda baixo porque eu precisei reduzir o meu padrão e aí quando eu quitei todas as minhas dívidas e quando aconteceu isso você lembra olha paguei o último cheque que eu tinha havia parcelado né recuperei o meu nome qual que foi o momento do pulo do gato para minha prosperidade? Eu já estava com as nossas empresas, prosperando, crescendo, já tendo um bom, é, é, um bom, uma boa receita financeira, com o um custo de vida muito baixo, porque eu tinha focado sempre em pagar as dívidas. Então, o que que eu fiz? Eu mantive o meu custo de vida desde então, padrão baixo, padrão baixo. E até hoje eu tenho, pela graça e pelo favor de Deus, uma boa, uma boa casa, um bom carro. Tenho um padrão de vida bom, mas eu ainda vivo abaixo daquilo que eu ganho, daquilo que eu recebo. E esse é o segredo. Nunca gaste tudo o que você ganha. Você precisa ter uma margem, é, mas principalmente. Principalmente no início, até ter margem, você viu muito abaixo do que tipo de... podia. Foram três anos disso. pagando dívida. Né? E, e, mas mesmo depois, pagou as dívidas, aí o que, que você começou a fazer? Caixa, investimento, investimento, fazer o dinheiro trabalhar para mais, gerar mais recursos. Né? Eu lembro que você dizia assim, eu vou ter tempo para gastar isso depois. Né? se, se é, é esse posicionamento de construir a, a, a margem, não foi da noite para o dia, foi um investimento de longo prazo uhum. e, e eu acho muito importante que as pessoas entendam isso, né? Então, não adianta só esperar ganhar mais, é, é, a forma de fazer margem é dar um jeito de gastar menos e, e, e tem que baixar o padrão. Gente, tem gente que parece que o orgulho fala tão alto. Né? ele, ele não, não, não vai morar numa casa menor, num, num aluguel diferente, não, não, não foge de um condomínio caro, é, é, não deixa de, de comer fora, não deixa de, de, de vestir é, é, muito bem, e não tem como resolver dessa forma. Agora, o que a pessoa não sabe é o custo que ela está pagando emocional, uhum. com a tensão de tudo isso, com os anos que ela está perdendo, porque a dívida está aumentando, ela não consegue... É, é, é, fazer reserva, guardar recursos, então assim, eu acredito que é muito libertador, para mim foi muito libertador, né, deixar de viver só naquela tensão de Deus vai socorrer, né, pelo menos eu ainda tinha entendido princípios de generosidade, de semeadura, né, então muitas vezes assim, o, o, o crédito de milagres me, me ajudava, mas quando eu comecei a entender, peraí, o Deus do sobrenatural, deu uma revelação sobrenatural para José, né, para guardar durante o, o tempo da prosperidade, para poder depois não só sobreviver, mas o Egito, na verdade, cresceu na hora da crise. Uhum. Né? E, aliás, hoje você vê quem tem recurso, né, na hora da crise, o, o, o, o, eles, eles não apenas sobrevivem, eles crescem. Né? Prosperando nesse tempo, prosperando. Tem muita gente que está passando muita dificuldade né, nesse período, mas tem muita gente prosperando, porque que tinha uma reserva tinha um dinheiro guardado botou é, o dinheiro para trabalhar botou dinheiro para trabalhar nesse momento mas eu queria dar uma dica Luciano que foi fundamental para mim nesse período de sair das dívidas porque a gente fala muito sobre orçamento é, financeiro você tem ali um controle né um, um livro caixa quanto você ganha quanto você gasta planilha e eu sei que tem é, para muitos, assim, é fácil mexer numa planilha de Excel. É, para muitos, é muito fácil mexer com um computador. Hoje, você é, dá um Google aí, vem um milhão de planilhas. Tem para muitos que é muito fácil mexer nisso. Para outros, é muito difícil mexer em tudo isso. Então, deixa eu dar uma dica aqui para você que foi fundamental para mim. Na época, quando eu estava saindo do vermelho, o que, que eu fiz? Peguei vários envelopes. E eu quero deixar essa dica para você. Vários envelopes. E eu fui colocando ali, no, nesses envelopes, é, os nomes, aluguel, água, luz, ou prestação do apartamento, casa, é, compra no supermercado, farmácia, enfim. Fui colocando escola, colocando nome nesses envelopes. O que eu fiz depois? Quando eu recebi o meu, meu, meu pagamento... Eu ia pegando esses envelopes, agora eu vou separar. Aqui está o dinheiro da prestação da casa ou do aluguel. Aqui está o dinheiro da prestação do carro. Aqui está o dinheiro da escola, aqui está o dinheiro do mercado, aqui está o dinheiro, né o primeiro né, deles, o dízimo. Está aqui o meu dízimo, porque Uma pergunta que as pessoas fazem muito para mim no seminário de finanças. Eu estou endividado, inclusive quero responder, porque perguntaram isso para nós aqui também. Nas perguntas, estou endividado. Devo dizimar? Deixa Sim. Eu ir olhando as perguntas. Inclusive. Ou não? Sim, claro que você deve dizimar, mesmo endividado, mesmo com dívidas, você deve dizimar, por quê? O dízimo, ele é um princípio espiritual, e o que eu sempre coloco, quando você cumpre o princípio espiritual, que é dizimar, ofertar, cumprir o que Malaquias 3:10, a Bíblia nos ensina, você está fazendo a parte espiritual, mas quando você começa a administrar bem as suas finanças, então vem o princípio administrativo. Quando você junta essas duas coisas, o princípio espiritual e o princípio administrativo, é impossível você não prosperar. Muitas vezes nós temos uma coisa, a parte espiritual, mas não temos a parte administrativa. Muitas vezes temos a parte administrativa, Eu converso com pessoas que têm ali exatamente o que eles gastaram, é, até na bala que ele comprou na padaria está anotado. A parte administrativa é 100%, é perfeita, mas a parte espiritual não cumpre. Precisa as duas asas do avião. Uhum. O princípio espiritual e o princípio administrativo. Então, vamos lá. Está com dívida? Mesmo com dívidas, você separa do teu ganho o valor do seu dízimo entrega. Por quê? Quando você faz isso, né, o que a própria palavra fala, o que a própria Bíblia ensina em Malaquias 3.10, fala que em é, Malaquias 3.11 é o Deus ele o que o próprio Deus repreende o devorador então dali para frente o teu dinheiro começa a, a, a ter é, é, esse princípio espiritual sendo está sendo coberto porque o dinheiro que você está ganhando agora está dizimando e eu comecei a provar milagres para pagar as minhas dívidas dessa forma, né? Eu tive aqui, eu não tenho como contar todas as histórias aqui, você já falou do curso, ali eu conto algumas de dívidas que foram perdoadas, de dívidas que eu recebi é, descontos né, em cima é, é, de valores altos. Como isso aconteceu? Quando eu comecei a dizimar e ofertar. Então, para você entender isso, mesmo com dívidas, dizima. Então, vamos lá, envelopinho do dízimo, das contas. Só que aí você vai separando o dinheiro, quando você vê, você tem ainda Só um mais. Você tocou no assunto do dízimo, e, é. eu, e tem pessoas que perguntam: o dízimo é para o Novo Testamento? Sim. Nós não vamos gastar tempo aqui, porque eu, eu levo mais de uma hora falando sobre isso, mas quem tiver interesse, nós temos uma mensagem intitulada Dízimo Celebração da Redenção. Hebreus capítulo 7, né, nos apresenta a visão de que quando Abraão se curva diante de Melquisedeque, para lhe entregar os dízimos e ser abençoado por ele, e Melquisedeque vem trazendo pão e vinho, o autor né, apresenta Melquisedeque como um tipo de Cristo, figurando a nova aliança, trazendo pão e vinho, né, instituição da, da, da, da própria ceia, do, do, a, a, o memorial da nova aliança, e a Bíblia diz quando Abraão se curvou, né, que Levi, que ainda estava nos seus lombos, Levi é bisneto de Abraão, não tinha nem nascido, mas a Bíblia diz Levi que estava nos seus lombos, a afirmação não é biológica, ela é tipológica, ela é simbólica, entregou os dízimos a Melquisedeque. Então, se isso não significa a tribo de Levi, que era detentora dos dízimos, a quem Deus deu e deveriam receber da nação de Israel, se curvando diante de Cristo, do novo sacerdócio, da nova aliança, e agora transferindo os dízimos para ele, então me explique o que é. Né? Porque para mim o texto é muito claro. Né? Então, assim, eu não vou abrir a discussão sobre isso. Teve gente perguntando... Quanto que é o dízimo? A palavra dízimo se fica 10%. Então, 10% da renda. Outro dia, uma pessoa falou, pastor, toda vez que eu vendo um carro, eu dízimo. Eu falei, daqui a pouco você não tem mais nada. Né? Porque você... não, não é a venda. Agora, você comprou o, o, o, o carro por 15%, vendeu por 18%, você tem uma renda de 3%. Né, mas assim que é o lucro, né? O lucro. Cima é. do lucro, do, tudo que for caracterizado um ganho, então isso eu sempre desimei. Eu perguntei para o meu pai quando eu comecei a trabalhar: a gente tem que dizimar do líquido ou do bruto? Ele falou que ser abençoado no líquido ou no bruto. Aí a gente riu, mas depois ele falou, olha, você precisa entender que mesmo no bruto, você tem muitos benefícios, muitos ganhos, né? Então, assim, a gente aprendeu, era o, o ticket de restaurante, o, o, o vale alimentação que ganhava de benefício, a gente dava 10%. Até hoje, tudo o que eu ganho, né? Eu dou um jeito... E muitas vezes eu ganho coisas que eu não tenho o dinheiro para aquilo. E às vezes eu parcelo né, o dízimo, porque é de fato um princípio que eu acredito. Não, não quero me estender, porque a gente não pode perder o, o, o trilho aqui, mas para quem quiser, né, acesse lá, dízimo, celebração da redenção. Volto no envelope. Então, vamos lá. Voltando sobre o envelope aqui. Você começa a separar ali o valor das suas contas dentro dos envelopes, mas daí você, quando está separando, você percebe o quê? Que ainda tem vários envelopes para serem preenchidos, separado o dinheiro, mas já acabou o dinheiro. É nessa hora que você vai ter que olhar e falar assim, vai ter que sacrificar alguma coisa. Diminuir o mercado. Diminuir o mercado, talvez não dá uma... para não pagar a conta de luz. Não tem como você, talvez mudar a casa que você mora, o aluguel que você paga, ou a prestação. Algo precisa ser feito, porque senão você só vai aumentando aquela dívida. Isso que aconteceu, quando eu comecei a fazer esse sistema do envelope, foi libertador para a minha vida, Luciano. Por quê? É, as pessoas, às vezes, elas imaginam, né? E eu lembro e, que eu me converti numa igreja muito pentecostal. Né? Eu amo né, aquele lugar onde eu me converti, onde recebia muita palavra, muita profecia. E um dia eu lembro que um profeta chegou para mim e falou assim, olha, eu vejo Deus né, te abençoando, prosperando você, a sua vida. Eu imaginava que eu ia sair daquele lugar e qualquer dia encontrar um anjo na rua com um saco cheio de dinheiro e que a minha vida ia mudar é, é, a qualquer momento. E não é dessa forma. Às vezes as pessoas criam ilusões que vão sair de uma situação assim... É, é, da noite para o dia, não, é projeto, você precisa ter uma, se preparar, precisa renunciar, eu, né você me conheceu no momento que eu estava no final das minhas dívidas ali, é, quando a gente se conheceu, eu não abria, um, um, por muito tempo me privei de aniversário, é, de sair com a esposa, de festa, de viagem, de muitas coisas, porque o meu foco era pagar as dívidas. Agora, o que, que é o importante? É você começar. Se você deixar para amanhã, para a semana que vem, o mês que vem, é mais ou menos como regime, né? Você fala assim: eu vou começar na segunda-feira, segunda vou começar, você não vai começar. É uma, uma, uma frase do, do George Marshall, que ele diz assim: os pequenos atos que se executam são melhores que todos aqueles grandes que se planejam. Às vezes, as pessoas planejam, planejam, planejam, planejam e não começam. Então, começa, né? Poxa, vou fazer minha listinha, vou. E preparar para isso. Amém. Bom, é, a gente falou aí sobre a, a questão do orçamento, de começar a, a sair da dívida. E a chave para conseguir guardar nem sempre é ganhar mais. Quem tem a, a possibilidade de fazer uma renda extra, gente, a gente só tem que ter cuidado né, para não desequilibrar outras áreas. Tem gente que aí se mata a trabalhar noite e dia sem parar, né, esquece o casamento, esquece os filhos. Ou se isso é temporário até que se resolva um problema que está destruindo todo mundo, então a família tem que se unir, todo mundo tem que entender que é uma hora de sacrifício, né? os pais têm que conversar com os filhos, e daqui a pouco o filhos começa a chorar e reclamar que não tem mais isso não tem aquilo, eles precisam entender né? que se vão ser envolvidos no sacrifício durante um tempo, lá na frente vão ser parte do benefício, mas o que mais você poderia é, aconselhar, eu tô, estou tô até impressionado que nós já estamos há 45 minutos conversando, parece que foi 10 né? Então, para a gente não, não estender demais, a, a pessoa entendeu, tem que começar a pagar dívida, tem que baixar padrão, tem que... né? E, e isso envolve a gente não ir na onda de outras pessoas. Né? Um ditado que eu e você ouvimos na mesma época também do nosso amigo Arão, galinha que anda com pato, morre, afogado. morre afogado. né Então, assim, é, é, eu me lembro de uma época onde, às vezes, a gente, quando você já começou a poder sair comer fora... Né? É, é, a gente não acompanhava alguns irmãos, que era um outro padrão. Uhum. E a gente tinha alguns que também não nos acompanhavam. Então, vai, vai sair, aonde, aonde vamos? Vai? Era sempre a pergunta. Né? Aí tinha vezes que nós íamos levar alguém, e muitas vezes e você fizemos isso. Cara, vamos abençoar alguém que Sim. não pode? Lembra, lembra do perrengue que nós já passamos? Né? Então, vamos, inclusive, essa coisa que você falou, poxa, da mesma forma como você teve dívida perdoada, Lá na frente, no seu negócio, você teve gente quebrando que você também perdoou Sim, muita é. dívida. Né? Porque às vezes as pessoas querem usar um princípio só quando é em benefício Jesus dela. Jesus disse, fazer a vós outros o que queres que vos façam. Né? É. Eu tive dívidas que me perdoaram, como já perdei dívidas de muitos. já. Você presenciou, inclusive, algumas delas é, com pessoas que tinham dívida conosco, por é, ficaram devendo nas nossas empresas e nós perdoamos. Então, o, o, o que mais a, a pessoa pode fazer? Às vezes pode ter um momento de renda extra, mas eu acho que a chave é baixar o padrão, enxugar o orçamento, e para isso tem que ter orçamento. Esse é um pecado mortal. Se você não possui um orçamento financeiro, familiar, né é um pecado mortal que você está cometendo. Uma outra é, é, dica importante que eu quero deixar, Luciano, e até foi uma das perguntas que fizeram para nós, Separe o seu CPF do seu CNPJ para você que é empreendedor, você que é empresário, você oh. que tem uma, uma, uma pequena empresa, você que tem uma loja. Separe o seu CPF do seu CNPJ. Isso é fundamental, você ter essas duas coisas. O quanto o CNPJ é a sua empresa. O CPF é você pessoa física. Não misture o dinheiro da pessoa física com a pessoa jurídica. Não use dinheiro da pessoa jurídica com você pessoa física, porque senão você vai fazer aí uma confusão, você vai é, imaginar que esse dinheiro, por exemplo, olha, e acontecia muito, muitas vezes comigo, né? A Adriana perguntava para mim, amor, a gente podia fazer tal coisa, não, a gente não tem dinheiro. Ela falou, mas eu vi lá no caixa da empresa, a gente tem tanto, né? Já no momento de prosperidade, ou até hoje falo, ó, mas esse dinheiro não é nosso, esse dinheiro é da empresa. É para manter o negócio vivo, é se uma crise vem, uma pandemia como essa aconteceu, a gente tem dinheiro para pagar os funcionários, pagar os impostos, Capital passar, de China, fundo de reserva, é. passar pelo momento, por quê? É a margem. É a margem. Não, não pode comer a, a margem da empresa. E agora o que vai acontecer? Muita gente, né? Infelizmente, muitas pessoas acabaram quebrando nessa pandemia. Mas, Luciano, uma coisa é certa. É, eu comecei a falar isso, se você. Quem, quem nos, nos, nos ouve, né? É, e ainda mais perto sabe, eu comecei a falar isso no começo da pandemia. Algumas pessoas perguntavam: o que você acha dessa pandemia? Eu falei: acho que essa pandemia só vai revelar aquilo que. É, já está acontecendo, vai potencializar aquilo que está acontecendo na vida das pessoas. O empresário que estava no vermelho, ele quebrou. Quem já estava devendo, não conseguiu sobreviver. Como igrejas, pessoas, quem já estava. O, o casamento, quem já estava ruim ficou A gente pior. Fala, na pandemia acabou ruim o meu casamento. Não. Não, não, não, não. Mostrou como estava, que o fique em casa foi você ter que descobrir o que podia ter descoberto. Exatamente isso. Agora, aquele que estava com margem, tinha um caixa né, é, com uma reserva. Então ele conseguiu se equilibrar. Não passou fácil ninguém, passou sorrindo essa pandemia, né? Mas eles pegam um dinheiro daqui, reduz, ah, corta uma despesa aqui, corta outra despesa ali e passou. Sabe o que vai acontecer agora? E pela graça de Deus essa pandemia que está indo embora e vai acabar, vai sair na frente. Porque os seus próprios concorrentes, agora, falando da parte comercial, muitos deles é, acabaram quebrando né, e fechando, porque não tinham essa margem. Aquele que tinha, no momento de crise agora, ou prosperou, ou conseguiu manter é, é, o seu negócio, o seu empreendimento aberto, e agora sai na frente. Então, assim, é super importante ter esse momento, né, ter essa margem. Não só isso também, a margem, eu, e nós conversávamos muito sobre isso, eu, é, conversando sobre isso, falava assim, olha, Luciano, eu guardo hoje 20%, depois aumentei para 25%, para 30%. E aí você falou assim: mas por quê? Eu falei assim: eu tô esperando as oportunidades. Vai em algum momento, vai aparecer oportunidades, e com dinheiro na mão, as oportunidades, com dinheiro na mão é você que dá o preço. E eu testemunho muita delas. E você viu quantos milagres que eu provei na minha vida, por porque eu tinha essa reserva, porque eu tinha essa margem. Né? E tinha lastro até para algumas coisas que não era tudo à vista, mas assim, um negócio de um parcelamento pequeno, né? Então, assim, gente, é, é, é, o sacrifício é grande quando você começa, mas a recompensa depois é, é fantástica. Uma, uma coisa que eu comecei antes de ter a margem, antes de decidir guardar a quinta parte que foi algo que eu também fiz há, acho que é 16 anos atrás, 15 anos atrás, eu comecei a, a realmente tratar isso de forma séria, não foi da noite para o dia, mas antes disso, é, uma coisa que eu percebi que fez muita diferença, como eu tinha uma palavra de Deus, que meus filhos iriam estudar fora, eu comecei quando eles eram ainda crianças, eu tinha 4 anos, eu tinha 7, eu, eu, eu fiz um, um, um fundo né de investimento, e eu separava 80 reais por mês, uhum. então assim, cara, a gente sacrificava qualquer coisa, mas não mexia naquilo, né? poxa, quando cada um completou 18 anos, ao longo dos anos, juro sobre juro, até porque depois com o tempo a gente pode aumentar, poxa, eles tinham condições, porque a gente priorizou essa ideia de estudar fora, mas a gente dizia assim, a gente não entendeu direito, aquilo que a gente está orando, eles têm um carro, tem a faculdade paga, né, e a tranquilidade de chegar é, é, nesse lugar. Eu vi algumas pessoas que às vezes até falavam, poxa, pastor, é... é é, o senhor fala que Deus não faz exceção de pessoas, eu também queria que meus filhos estivessem fora, mas o meu não tem condição. Né? E às vezes a dizia, gente, isso tem nada a ver com Deus. Uhum. Né? É, é, é, tudo bem, a gente orou, Deus abriu potes, Israel ganhou é, é, é, é, bolsa de estudo, mas mantê-lo fora custava. Agora, a gente se preparou para aquilo ao longo dos anos. Então, assim, todos os sacrifícios... E às vezes meus filhos queriam fazer alguma coisa, ah, não pode, não, agora não, segura. Né? Às vezes você tem que falar para o filho, você não é todo mundo, mas todo mundo está fazendo, mas você não é todo mundo. É, lá na frente... Nem, nenhum deles se importava mais com o sacrifício ao longo do caminho, porque quando vem a colheita, quando vem a recompensa, né, sem contar que para nós a, a tranquilidade, né, o, o, o emocional, um camarada que tá, como você falou, um vendedor, o cara tem que estar tá motivado, Sim. Né, e, e tá pilhado naquele estresse, com, com cobrança, né, o, o relacionamento, é o desgaste, aí vem às é, é, é, as, as vezes o, o próprio ambiente familiar que vai desandando pelas faltas, então, gente, não, não dá para brincar com isso, nós podemos construir isso de forma lenta. Então, eu comecei um percentual pequeno, uhum. eu fui subindo isso lentamente, uhum. criou a disciplina, mas criei a, a disciplina, né e muitas vezes eu tive pessoas dizendo, cara, que era o que às vezes falava para você lá no início, você pode morar melhor, você pode ter um carro melhor, você posso, mas não faço questão, eu estabeleci um padrão de contentamento, né? eu dizia, não importa o quanto prospere, isso aqui é suficiente, ok, então... Margem, margem não é só para as minhas necessidades, eu uhum. quero investir no reino de Deus, Sim. eu quero né, poder fazer cada vez mais, então assim, gente, é abençoador, é libertador, então o propósito hoje não é apenas tentar só jogar uma boia para quem está no, no desespero das dívidas, né? uhum. mas talvez você está indo zero a zero, não está devendo nada, mas não consegue guardar, né? e eu quero dizer é libertador viver com margem financeira. E outra, vai ter imprevisto. Um mês é o carro, outro mês é remédio na farmácia, é, é, é a geladeira, são circunstâncias que vão aparecendo, então, assim, a gente tem que ter margem. Eu, eu lembro de uma... Por exemplo, eu vejo gente que compra carro e ele não faz ideia que depois que ele comprou o carro, ele precisa manter o carro. Tem seguro, IPVA, licenciamento, manutenção, não, pneu, é, gasolina, gasolina. Gasolina altíssima. Aí o cara, por exemplo, vai trocar pneu. Mas não, é que eu tive que trocar o pneu, estou endividado. Gente, mas você sabe vai durar tantos mil quilômetros o pneu. Eu cheguei a fazer numa época, não acho que, que é, é o melhor investimento, mas na época eu precisava, porque eu viajava, usava uhum. o carro como ferramenta de trabalho para pregar. Eu fazia consórcio de pneu, Sim. numa loja de pneu. Né? Porque a hora que chegava o momento de trocar... Eu estava praticamente pago, não fazia questão de usar a carta de crédito daquilo antes, não. Mas quando chegava lá, poxa, o dinheiro estava separado. Depois, de uma época, eu comecei a guardar o dinheiro sem pagar a taxa de administração. né? Eu pensava, poxa, lá na frente, vai ter manutenção, vai ter isso, vai ter aquilo. Tem que ter um dinheiro, tem que ter uma outra conta onde você guarde especificamente. Então, eu, eu acredito que as pessoas podem viver uma vida muito mais tranquila se prestar atenção, num princípio, que quando a gente olha bíblico. Né? É, Efésios 4, 28 você já me viu falar muito disso a Bíblia diz o que antes furtava está falando antes da conversão, uhum. é outro padrão de vida desonestidade, a Bíblia diz agora não furte mais antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é justo para que tenha o suficiente para si e para socorrer o necessário ou seja, Deus não quer dar só o que você precisa a maioria não tem nem o que eles precisam Sim. Deus quer nos dar mais do que a gente precisa o problema é para que sobre e a gente socorrer o problema é que alguns de nós vamos criando necessidades né? que na verdade não existem muitas vezes são são luxos, é impaciência da nossa parte a gente não constrói algumas coisas e a gente sai na frente alguns ainda usam fé uhum. vou passando o cartão antigamente era o cheque uhum. depois Deus me socorre agora Luciano nós estamos falando aqui para aqueles que talvez estão passando um momento difícil não possuem essa margem e nós estamos dando aqui alguns poucos conceitos né? não são é, não tem como esgotar esse assunto apenas não. em uma live é, para quem não tem margem. Mas e aqueles que possuem margem? Você, porque tem muita gente que já possui margem, já ao longo do tempo vem fazendo esse planejamento e tem um dinheiro guardado agora. E tem algumas perguntas que estão fazendo aqui para nós. Como investir esse dinheiro? Eu posso, eu, pastor, eu posso investir na Bolsa de Valores? Eu invisto em carro, em imóvel, faço isso, aquilo, outro. É, o, maior, o melhor conselho que eu posso dar para você é invista em algo que você conhece. Cuidado, você investir naquilo que você não conhece. E essas cara. propostas extraordinárias de fazer. Muito... Onde tem um lugar, alguém ganhando muito dinheiro, tem alguém perdendo muito dinheiro. Essa é a conta. Nossa, olha a ideia do cassino. De vez em quando ganhou muito, mas mais gente perdeu. Perdeu, né? Então, assim, é, faça investimentos em coisas que você tem confiança. Estude sobre o assunto. Busque pessoas, né? Vou dar aqui conselhos, alguns conselhos para você. Busque. É, pessoas que conhecem do assunto de investimento você quer fazer um investimento busque é, é, um alguém que tenha a experiência nessa área do investimento que você quer fazer busque conselho com pessoas bem-sucedidas né busque conselho com pessoas que vão ali te dar bons conselhos busque orientação também espiritual, busque com seu pastor, com seu líder, com seu discipulador, peça oração para ele, peça né, para que ele possa te cobrir em oração para você fazer um bom investimento. Quantas vezes você lembra disso em negócios que eu chegava para você né, e falava assim, eu faço isso até hoje é, e eu digo para você, Luciano, eu estou querendo fazer tal negócio, estou querendo abrir tal coisa, comprar tal coisa... É, o que você acha? Eu lembro que você falava assim, irmão, mas você é o cara dos negócios. Você... você entende mais de negócio do que eu. Eu falei assim, eu entendo de negócios, mas você é o meu pastor, você é, é, é o meu discipulador, eu quero que você ore comigo. Porque esse princípio ele é fundamental para as nossas vidas. Eu tenho isso para a minha vida. Né? talvez você não acredite, eu acredito nisso. E eu chegava para o Luciano e falava, ora comigo, se você sentir. é a razão pela algum... qual eu sei tudo da vida financeira. É. Ora comigo, né? é, é, é, se você sentir alguma coisa teve que eu vou momentos, fazer... Teve momentos de eu te dizer, cara, agora não é um conselho. Eu creio que uma palavra de Deus vai cair no seu coração e a gente viu muita coisa tremenda acontecer nesse tempo. Um outro conselho que eu daria... Mas, sempre importante, busque o seu pastor, o seu líder da sua igreja, é, aquele que, é, a igreja que você é, congrega... Ele não vai necessariamente ter o conselho técnico, né porque pode ser que não conheça daquilo, mas, mas pelo menos essa questão de, de, de, de orar. Isso. Às vezes é o cara dizer, ó, vai devagar, você está pegando gosto na coisa, lembra do contentamento, lembra da simplicidade, mas um outro conselho... Conversa Marcelo... com a esposa. <risos> Isso. Quantos negócios errados eu fiz por não falar com a esposa? Ou e aí ela falar disse... e agir como quem não falou. E aí né? depois ela falava que ela... Celebre frase, qual é? Eu te disse, eu te disse, eu, eu te falei. Lembra se... de quando você falava assim, tô pensando em comprar um carro, dizer, vamos orar. No dia seguinte, você já tava com o carro, já falava assim, querida, eu já comprei, eu já, já orei. <risos> eu já comprei. Amanhã eu fiz uma oração bem rápida Amanhã deu o carro ruim. chegava, deu ruim. É. Agora, deu ruim. um outro conselho para essa turma que tem margem e vai investir, que isso é comum no meio não coloque os ovos numa cesta só, uhum. né, diversifique, né, porque assim, uma área pode dar muito bem ou pode dar muito ruim, mas quem investe de uma forma diversificada, ele tem um pouquinho mais de segurança em termos de probabilidade estatística, né, uhum. porque se todas as coisas de uma vez der tudo ruim, aí não importa o que fez ou como, mas uma coisa também que eu quero lembrar, mesmo para quem tem margem, né? 1 Timóteo, capítulo 6 Paulo diz lá no versículo 17 é, é para Timóteo manda os ricos desse mundo né? e aqui está falando de gente que tinha reserva o cara tem patrimônio numa época que não tinha nem sistema de crédito e diz, exorte os ricos desse mundo aqui não sejam orgulhosos né? algo que é perigoso quando a pessoa começa a ter, ela achar que é mais ou que é melhor, que foi só por ela em Deuteronômio 8, Deus diz ó, quando vocês entrarem na terra e adquirirem os campos, as propriedades construírem as casas, não diga no seu coração meu braço me proporcionou essas coisas hum. antes te lembrarás do Senhor teu Deus, essa é uma das razões pela qual a gente se ima, reconhecendo Deus como proprietário como aquele que nos abençoa mas o texto diz assim nem deposite sua esperança nem estabilidade a riqueza mesmo quem tem é instável a gente não sabe o dia de amanhã então assim a gente faz mas a nossa isso não anula confiar em Deus muitas vezes tenho dito senhor aqui tá margem aqui tem tá investimento isso aqui é para ajudar o reino isso aqui é para ajudar as, as pessoas isso aqui eu quero deixar minha família suprida no caso de eu faltar Mas a minha confiança acima de tudo tem que estar em Deus aí ele diz assim que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer e que eles façam o bem sejam ricos em boas obras, generosos em dar, prontos a repartir, ajuntando para si mesmo um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomar em posse da verdadeira vida. Para mim, o maior investimento, eu tenho lá a margem, que eu quero de alguma forma investir e fazer o dinheiro trabalhar, mas para mim o maior investimento é o que ao longo de uma vida eu tenho semeado não só no reino de Deus, mas na vida de pessoas. Hum. Né? Abençoando, tocando, suprindo, né? porque isso, além de gerar resultados eternos, né? também nos traz dividendos espirituais, quantos milagres, quantas intervenções de Deus em momentos de necessidade, eu e minha casa, vocês já, já viveram porque a gente fez pelos outros, então é, é, eu, eu vejo algumas pessoas que são bons investidores só no mundo natural e não tem essa percepção do poder de uma semente. É, Marcelo, nós já estamos aqui há uma hora falando, eu não quero me estender muito, eu vou dar uma olhada se temos alguma... É, é, pergunta ainda para responder, mas se você quiser, é, <risos> mas que dê tempo, pense se você quiser finalizar é, é, com alguma palavra, vai falando aí. Eu quero, eu quero, eu quero, porque eu acredito que tem muitos casais também nos acompanhando, e uma coisa importante, Luciano, né, nós, eu iniciei falando ali da nossa trajetória financeira, minha e da Adre, né? É, como casal, como família, quebrados, endividados, recém-casados, filho pequeno, e tudo isso você pode, adquirindo o curso, você vai conhecer a nossa história toda. Mas é fundamental o casal, nesse momento, estar junto para poder sair dessa situação. Não tem como um só puxar a corda para um lado e o outro é, não fazer a parte dele. Como não tem... Né? É, às vezes é e, e lembrar essa... que o consenso entre o casal A gente não gera nos primeiros dois minutos de conversa Exatamente é, é, Às vezes nunca fizeram isso antes Vão ter que debater muito o assunto Vão ter que levar em consideração várias coisas Às vezes, né hum. eu quero dar uma palavra às mulheres São emocionais demais Sim. Eu vejo mãe, não Meu Sim. filho tem que estudar na melhor escola Tá com dois anos de idade é. Uma escola particular caríssima uhum. Quer dizer, não é um nível necessário Mas aquilo às vezes é emocional Só que se o marido ataca é. Meu amigo, não, não vai resolver. Então, assim, é muita conversa. Olha, se a gente não tirar eles da escola boa agora, onde não estão ainda sendo alfabetizados, eles não vão poder ter a escola boa depois. É. Né? É, é dizer assim, o propósito não é sacrificar o ensino, é investir o melhor na hora certa. Eu tenho uma, da, uma das Você nossas... Você pode falar, eu vou colocar uma pergunta que fizeram aqui, porque eu achei fantástica. Uma das nossas aulas hum. é, que nós temos ali no curso de finanças é aprenda a dizer não. Pai não sabe dizer não, às vezes mãe não sabe dizer Não. É, e aí por não saber dizer não, vai se endividando. A vai, você vai ah, o filho vai lá, eu quero esse tênis, ele compra. Eu quero aquela, aquele brinquedo, mas ele não está podendo comprar aquele brinquedo naquele momento. Além e depois a pessoa, o pai que não disse não, ainda critica o filho, quase como quem diz assim, eu tô nessa pai de você. Por isso que é importante o casal estar junto nessa situação. Eu queria contar um testemunho aqui que aconteceu com a gente. É sobre estar tá junto? Sobre estar tá junto. Tá. Eu só queria é. mencionar, enquanto está ali, o Marcelino Magliano diz, algumas pessoas insistem para que eu faça compras parceladas, mas tem a filosofia de comprar tudo à vista. Isso para não dever nada a ninguém. Isso é certo ou exagero? Né? Eu, eu, certíssimo. certíssimo. Certíssimo. Eu não acho que é exagero. Agora, uma compra parcelada, ela não entra necessariamente na contramão do que a Bíblia diz, não deve nada a ninguém. Ela se torna dívida quando você não consegue honrar a parcela. Ela é uma compra programada. O problema é que as pessoas parcelam coisas por um, por, por um tempo adiante contando com o ovo da galinha. Uhum, sim. Daqui a pouco está desempregado. Né? Então, assim o risco é grande. A segunda coisa... Né? muitos parcelamentos, para adquirir carro, a pessoa vai, vai pagar dois, três carros no final porque uhum. não teve paciência. Uhum. Né? Então, assim é, é, mesmo que não seja pecado uma compra parcelada, muitas vezes é uma mamordomia, é um estresse desnecessário. Eu faz muito tempo né, que eu decidi não depender de parcela e muitas vezes, quando eu compro algo parcelado, eu já tenho o dinheiro reservado. Sim. Está né? ali, ó. A, a, até o final da parcela, mas isso aqui fica como margem para essa e para outras coisas. Então, tá certo. Conta a história que você. É, e dentro do que ele colocou ali, ele, o, é o Marcelino, né? Ele tem muita, com o dinheiro na mão, ele, ele tem opção de compra, barganha, negociar. Pedir desconto, porque Se você vai no parcelado, você não tem. Aí, ah, não, mas está fazendo 10 vezes, 20 vezes. Mas com o dinheiro na mão, você pode procurar aquele produto em outro lugar, com certeza você vai conseguir um desconto, vai conseguir um, uma boa negociação. Falando sobre o casal, né, eu acho importante a gente colocar sobre isso, que é, é para quem está no vermelho, para quem precisa prosperar, para quem precisa criar essa margem, é, é, os dois entenderem que estão juntos. Eu lembro que nós estávamos há um ano e meio pagando dívida, eu e a Ada. Estávamos nesse processo pagando as nossas contas, pagando as nossas contas. E não é fácil, porque você, um mês, dois meses, três meses, quatro meses, vai cansando. Não é simples, não é fácil. Não é algo que simplesmente eu queria dizer para você que é fácil. Não é fácil, mas ele possui um resultado. Você precisa começar. Mas nós estávamos há um ano e meio pagando as nossas dívidas. E um dia a Adriana chegou em casa ela estava muito triste. E ela falou, e eu falei, você tá, não está bem hoje. Ela, não, eu estou bem. Eu falei, não, você está você tá muito para baixo hoje. E, e o marido conhece a esposa, a esposa conhece o marido quando as coisas não estão legais. falei alguma coisa na empresa, né, onde ela trabalhava. E ela falou, ah, aconteceu uma coisa chata hoje. Eu falei, o que, que foi? Ela falou, eu fui trabalhar, aquele dia havia chovido muito em Curitiba. E, e ela só tinha uma bota. E ela foi com essa bota. E essa bota estava furada. O que, que aconteceu? Entrou água dentro da bota dela, e quando ela chegou no trabalho dela, enquanto ela caminhava pelo escritório, para os lugares ali, é, a, a bota dela, para quem já teve uma bota, um sapato furado, sabe o que é estar tá, com, com o pé ali todo encharcado d'água, né? Começou a fazer aqueles barulhinhos shack, shack. e jogar água, né? Jogar e, e ali deixar aquela marca. E aí as meninas, a amiga dela, o que é isso, Adriana? Então, barulho tá vindo da sua bota, do seu sapato e tal, ela é, a gente, eu tô com a minha bota, tal, assim, ela não, não tá tão nova, tá furada, ah, aí as amigas falam, mas que isso, você trabalha, pega seu dinheiro, por que, que você não compra? Ela falou, olha, eu com meu marido... Estamos passando num processo pagando as nossas dívidas, porque é, é, Deus não tem compromisso com quem é caloteiro, viu? Quem compra e não paga. Você está orando para Deus prosperar você, mas você é caloteiro, não paga com suas contas, Deus não tem compromisso com você. A prosperidade ela está ligada à sua integridade. A nossa prosperidade está ligada à nossa integra... é, integridade para com Deus, dízimo, oferta, as contribuições, e para com os homens. Então, é aqui e é aqui também. Então, é, o que acontece? É, as amigas ali brincar tirar o sarro dela: que é isso, você é uma boba. Eu não, eu pego meu dinheiro, eu faço o que eu quero, isso e aquilo outro. E deixou ela bem triste, né? Porque ela falou: ah, eu com meu marido estamos há um ano e meio pagando as nossas dívidas e tal. E enfim, e ela chegou em casa muito triste. Aquele dia era o dia de eu chutar o balde. Por quê? Ela chegou e quando ela sentou em casa e começou a falar ali a humilhação que ela passou no trabalho, eu me senti muito mal como marido. Porque você olha a sua esposa, que trabalha com você, está ali lutando com você. Há um ano e meio vocês pagando dívida, não come fora, você não viaja, você não tem... É, é, é, não tem ali é, é, é, vida social mais de, de sair, de viajar. E aí a pessoa chega, que está com você naquela situação e começa a contar aquela história... Você se sente muito mal. E eu lembro que eu sentei no sofá e eu chorei aquele dia muito. Porque, assim, para um homem é muito humilhante ver a sua esposa passar por aquilo. E a Adriana, super guerreira, trabalhando sempre. Né? E eu lembro que eu peguei ah. os envelopes, eu usava os envelopes naquela época. Eu já havia separado ali alguns dinheiros para... De algumas contas. E eu lembro que eu chamei ela e eu falei, faz o seguinte... Pega um envelope desse aqui, ó, de uma dessas contas que nós temos aí parcelada para pagar, um desses acordos que a gente fez. E vá amanhã ao shopping, vá à loja, compre uma bota, é, compre roupas novas para você, já fazia sua alma Um ano e meio, né, sem comprar sapato, roupa, nada. E, e eu falei, vai lá, né, gasta esse dinheiro. Depois a gente vê o que a gente faz. E, e aquele foi um momento decisivo, crucial para minha vida. Por quê? Quando eu falei isso aí para ela, ela me dei o um envelope para ela, a gente chorou junto ali. Mas depois que a gente chorou junto ali, eu dei o um envelope para ela fazer isso, ela olhou para mim e falou assim, não, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. É, se você tirar o dinheiro dessa parcela, desse acordo, a gente vai vai vai desonrar o nome de Deus, porque a, a, é, Deus nos falou que nos daria condições de pagar as nossas dívidas, ele está colocando o recurso na nossa mão, se a gente desviar para um outro para um outro o Pro propósito, um propósito é, não é certo, e, e vai, isso vai abrir uma porta, um abismo, chamou outro abismo, e ela olhou para mim e falou assim, nós entramos juntos, nós vamos sair juntos dessa situação. Aquele dia foi o dia decisivo. Ela sentiu o seu apoio, quando você dispôs a ceder, tipo assim, cara, eu não quero te sacrificar, mas ela te deu todo o apoio, né? e, e, e, e, quando, e quando a briga é pelo interesse comum, é, é, a coisa tá certo, graças a Deus. Aquele dia foi o, a gasolina que eu precisava, o oxigênio que eu precisava, porque foram mais um ano e meio ainda, né? Mas ela falou: "Nós entramos juntos, vamos sair juntos". Para concluir essa história, os anos se passaram, talvez mais de 10 anos. E eu lembro que nós estávamos numa viagem, nós vamos fazer um casamento nos Estados Unidos. Foi em 2000, mais de 10 anos, só foi agora em 2015. Nós estávamos nos Estados Unidos e vamos fazer um casamento, né? Já passado aí quase 15 anos dessa situação, e nós estávamos lá fazendo, íamos fazer um casamento nos Estados Unidos, de um casal de amigos nossos, e eu lembro que ela foi pro salão se arrumar e, e, e, e se preparar, e aí ela me liga, e diz assim, amor, olha, vai atrasar aqui a situação, porque, então eu vou ter que sair do salão direto para a festa do casamento. Pega aí, no armário, um sapato assim, assim, assado, eu fui lá e peguei, pega um outro sapato assim, assim, assado, pega um outro... e aí eu falei, calma, peraí, é um casamento só que a gente vai. Você já mandou pegar três, quatro sapatos teu aqui. Aliás, eu fui olhar o close dela quantos sapatos? Você não precisa disso. Só tem, você Só tem, né? Porque você é uma mulher, é uma centopeia, né? Você só tem dois pés, né? Para que tanto sapato? Para que tanta coisa assim? Ela falou, lembra da bota furada? Eu falei, claro que eu lembro, meu amor. Eu amo você. Fica tranquilo. Agora, por que que ela hoje pode ter, por que que a gente pode ter o que nós é, é, possuímos hoje. A decisão eu não tomei ontem. Essa margem nós não criamos ontem. Essa margem não foi é, é a semana passada. Há 20 anos a gente vem fazendo isso na nossa vida. Primeiro pagando as nossas dívidas, depois fazendo o um planejamento, guardando o dinheiro para ter a vida que nós temos hoje. Então, é, eu quis contar essa história aqui né, para encerrar esse momento, dizer é importante o casal estar junto nessa. Se um só puxar para um lado e o outro não puxar para o outro lado, não vai dar certo. Conselho que eu queria dar aqui, Luciano, eu sei que o nosso tempo está acabando aqui, mas eu queria... Eu é, ainda é, preciso responder duas. Duas, então vamos lá. Res, é, res, deixa, vamos, vamos responder essas duas, aí. depois eu quero só dar duas dicas aqui bem importantes. Então vamos lá. Nós falamos aquela hora de ter cuidado no que investe, no sentido de conhecer, uhum. né? E dizer, cuidado com um negócio muito mirabolante, não sei se foi nessa hora ou não, entrou o, o, o comentário, a pergunta do Jonathan Jones. Pastor, invisto em bolsa de valor e, e não podemos ir com o pensamento de cassino. Porque a visão para longo prazo se é só uma empresa que deve ser estudada para investir parte do patrimônio, certo? É, certo, Jonathan. Quando eu falei aqui, eu estou falando muito mais sobre algumas coisas que se caracterizam como pirâmide financeira Sim. do que negócio regularizado. Tá? É, bolsa de, de, de valores... É, é, a gente não pode começar brincando sem conhecimento, sem instrução, mas particularmente hoje, né, é, é, é um, um, um tipo de investimento é, é, é muito, muito recomendado. Então, só queria dizer que eu estava falando muito mais desses é, das perigosas pirâmides, né? Que, que muitas vezes tem gente que não é nem mal intencionado, né? mas chega uma hora, ele não consegue manter uma rentabilidade tão boa que está pagando para todo mundo, e normalmente quebra com quem está entrando no final. É. Né? É então, era, era disso que eu falei, não tem nada contra o investimento na, é, é, na Bolsa de Valores. Agora, é, e não só isso, né? ele também, todo o rendimento que ele tem ali, é, ele declara, tem um imposto de renda em cima do ganho que ele os, tem. Os corretores são todos... É, é, é, regularizados o importante sempre é vai investir em bolsa de valores né é, é entenda um pouco do assunto comece é, começa a, a, a ler sobre o assunto a aprender sobre o assunto bom uma pessoa me pediu aqui já faz um tempo que a gente não põe é, então alguém comentou aqui deixa eu ver sobre o link eu tô pedindo ali o link do desconto acho que já foi colocado novamente é. Mas o, o, o link para, o, para o, o curso de administração financeira do Marcelo está lá no escola.orvalho.com, como está aí no, no comentário, né? E você pode utilizar esse cupom aí, margem financeira, tudo caixa alta, é, é, é, tudo junto sem espaço, margem financeira, e nesse curso Decisões para uma boa administração financeira, você ainda vai ter um desconto, além de ser um. um um valor já bem acessível. Vamos lá, Marcelo, para encerrar, então. Deixa eu dar uma dica para você. Reserva um tempo para você discutir finanças e esse assunto com a sua esposa e até com os filhos. Se o seu filho já tem idade, conhecimento nessa área, chama ele para conversa, conversa de família, sem celular, sem televisão. Vamos conversar sobre as finanças da nossa família, vamos fazer o nosso planejamento. A gente faz isso de, em seis, seis meses, como família, a gente senta e fala, qual é o nosso foco? Qual que é a nossa meta agora? né Quais são os nossos próximos alvos como família? Vai estudar fora? É, vai casar? É, vai é, trocar de escola? Enfim, vai mudar de carro? Então, planejamento. Então, discute isso em família, senta, né? Porque o que acontece? As pessoas também confundem muito necessidade com prioridade. Eu falo isso no curso. As pessoas misturam muito. Acho que tudo é necessidade, mas é, acho que tudo é prioridade. Nem tudo é prioridade, muitas vezes são necessidades. Então, quando você consegue separar isso, é importante também. Então, reserva um tempo para você, em família, conversar. Pega lá a sua fatura de cartão de crédito, o seu extrato bancário e, e verifica quanto que talvez você pagou de juros nos últimos 12 meses. Você vai tomar um susto quando você já pagou de juro, de cheque especial, do cartão de crédito, de atraso das parcelas. É, você vai falar, uau, tudo isso. Talvez esse valor que você pagou ao longo dos últimos 12 meses, hoje, é o que poderia salvar você do vermelho. Então, é, faça isso. E não, e, e, e, já, e, e, não, e não pense assim, não, deu certo para você, mas não vai dar certo para mim. Não, deu certo para mim, Vai dar certo para você também, mas você precisa em colocar em prática é, esses pontos que nós conversamos aqui e muitos outros que é, talvez você já foi ensinado. E dá tempo, né? Dá Ainda tempo. dá tempo de dá você... Dá tempo de, de virar o jogo. Bom, está aí na tela o, o, o livro Margem e temos também o Combo. Né? Você pode adquirir margem e junto com ele, prosperar é uma decisão. Né? Agora, a maior parte do assunto nós falamos da importância de administração financeira, se você tiver que dar um tiro só, né, fazer uma escolha só, eu recomendo que você vá no curso Decisões para uma boa administração financeira, ok? Nós vamos encerrando por aqui. É, que Deus abençoe ricamente sua vida. Obrigado pelo seu tempo, pela sua participação. E no finalzinho, nós sempre soltamos o vídeo aqui de um minutinho, que é um institucional do, do, do Ministério. Se você não assistiu antes de começar, segura mais esse um minutinho. Né, conheça mais aquilo que o Avalho.com faz.